Olá, eu sou Marcel Molina e nesse quarto de seis vídeos da nossa websérie que tem por objetivo de melhorar a nossa atuação como profissional de treinamento e desenvolvimento, eu quero falar com você sobre como garantir engajamento no treinamento e sustentabilidade nos resultados. Então se você tem um desafio de garantir engajamento em seus treinamentos, sustentabilidade nos resultados, esse vídeo é para você. Vamos lá? Para que a gente consiga garantir engajamento no pré, durante e após o treinamento, eu quero trazer aqui algumas dicas fundamentais que vão fazer toda a diferença quando a gente fala no desenvolvimento aí do seu treinamento. Vamos pensar primeiro em algumas técnicas que a gente pode trabalhar no pré-treinamento para conseguir atingir esse objetivo. O primeiro passo, e é uma coisa que a gente costuma fazer dentro da Bravend, é desenvolver o que a gente chama de onboarding. Por quê? A partir do momento que a gente fecha um programa com determinado cliente, e se existem ali diversas áreas que de alguma forma fazem parte daquele processo é fundamental a gente trazer para todo mundo a oportunidade de fazer um primeiro encontro para que todas as áreas possam conversar a gente começa a partir daí fazer um alinhamento de todas as expectativas as pessoas começam a criar empatia da nossa parte a gente começa a trazer para o nosso cliente, um pouco mais da nossa cultura, isso gera muito mais credibilidade, isso passa muito mais segurança e, num primeiro momento, a gente já trabalha o que a gente chama aí de próximos passos. Ou seja, esse primeiro alinhamento é mais do que fundamental. Feito isso, para garantir esse engajamento, a gente pode também trazer para o público algumas atividades que a gente chama de pré working O que, que é isso? Para que a gente consiga garantir esse engajamento ligado ao conteúdo, motivar as pessoas e garantir também esse comprometimento com o programa, você pode já levar para o seu público algumas atividades pré, para ele começar a desenvolver. Por quê? A gente já começa a criar essa conexão, já começa a criar essa sinergia e a pessoa vem para o programa muito mais preparado para desenvolver a parte prática. Trazendo exemplo para vocês, alguns anos atrás, nós desenvolvemos um treinamento com uma empresa que é a maior empresa do agronegócio a nível Brasil. E pensando nesse engajamento pré-treinamento, o que, que nós fizemos? A cada semana, tipo um mês antes do treinamento, cada participante ele recebeu um recado fonado, que eram algumas orientações em cima de um plano que ele já precisaria desenvolver para apresentar durante o desenvolvimento do programa. Isso fez com que as pessoas ficassem muito mais conectadas. Isso fez com que as pessoas já tivessem a oportunidade de trocar muita experiência, mesmo antes do aprendizado. O que garantiu a satisfação de todos os participantes ao final daquele processo de desenvolvimento. Nesse pré-treinamento, eu consigo fazer um onboarding e desenvolver algumas atividades ali, que é o famoso pré working Show de bola! As pessoas agora chegaram no treinamento. E no programa, como é que eu, facilitador, consigo garantir essa conexão? Pois bem, pessoal, durante o treinamento, para que a gente consiga garantir essa conexão, isso vai depender e muito do trabalho do facilitador, do trabalho do treinador. Primeiramente, é fundamental que o treinador ele crie essa conexão. Existe uma técnica chamada rapport. Não vou explorar muito sobre essa técnica, mas isso vai desde a forma como a gente olha para as pessoas. Isso tem a ver com a forma como a gente fala. Aquela história que eu até contei no vídeo anterior, no segundo vídeo, é colocar o participante como protagonista. Então, muitas vezes, para eu ganhar a conexão, para eu conseguir criar essa credibilidade, é fundamental que eu escute muito mais do que simplesmente despejar ali um longo conteúdo que muitas vezes não vai criar nenhum tipo de sinergia. E além de ouvir, o que é importante? Eu preciso não só ouvir, como prestar atenção, me envolver pela história do participante e conectar. Aquilo que o participante trouxe como informação com aquilo que eu estou ensinando naquele momento. Dessa forma eu consigo criar o que a gente chama de conexão neural. Nesse momento o participante ele vai criar um insight que possivelmente vai fazer toda a diferença na vida pessoal e profissional daquela pessoa. Uma outra dica muito importante para a gente desenvolver durante o treinamento, é contar alguns cases de sucesso. Entre nós, as pessoas adoram ouvir histórias. História gera valor. História demonstra alinhamento de repertório. Quando eu conto uma história em um treinamento, eu tenho a oportunidade de ativar novas necessidades na cabeça do participante. Eu faço com que as pessoas pensem em coisas que dentro da sua rotina no dia a dia, as pessoas não param para analisar. Entretanto, são coisas mais do que fundamentais. Se a gente parar para pensar em como o ser humano funciona, pergunto para vocês, por que, que as pessoas ficam muito presas a novelas, a séries, a filmes, mesmo se eu estiver falando de histórias que não fazem parte da nossa realidade? A resposta é que as pessoas Muitas vezes elas se conectam com os personagens, elas se conectam com as situações. E trazendo isso para o mundo corporativo, quando eu conto algum case que tem a ver com a situação do dia a dia do participante, automaticamente a pessoa começa a refletir e começa a imaginar aquela situação acontecendo dentro da realidade dela. Uma outra dica que eu queria trazer para vocês é mostrar como pessoas de referência estão fazendo aquilo que o treinador está ensinando. E por que, que isso é importante? Porque muitas vezes as pessoas se influenciam pelas aparências dos outros. É tipo aquela história, eu sou fã daquele cantor, eu sou fã daquele artista, eu sou fã daquele palestrante, seja lá quem for, e aí se eu ver um vídeo de alguém que eu tenho como referência fazendo aquilo que eu estou aprendendo naquele momento, automaticamente eu já crio essa conexão, levo a sério aquele novo aprendizado, aplico e consequentemente eu vou ter excelentes resultados. Um outro ponto importante é a gente focar em atividades práticas, sempre pensando como eu posso valorizar em sala de aula, tanto presencial, quanto no online ao vivo, mas como é que eu posso estimular a troca de experiência entre os participantes? Mostrar assim para os participantes que aquilo que eles vão aprender de fato é aplicável ao dia a dia e na prática as pessoas começam a criar cada vez mais esse tipo de conexão e a coisa ela acontece de forma efetiva. Uma outra dica durante o treinamento é pensar em gamificações, jogos interativos em sala de aula. Estimular, de uma forma natural, aquele sentimento de competição. Trazendo o que a gente faz em treinamentos de vendas, a gente tem um jogo, que a gente fala que é o jogo do vendedor profissional, onde a gente divide as pessoas em equipe, uma equipe negocia com outra, existe ali toda uma contagem a nível de pontos, o grupo campeão, ele recebe um prêmio simbólico, mas muito mais do que a simples competição, o que vale mesmo é após essa dinâmica, a gente desenvolver uma troca de experiência para entender o que, que as pessoas aprenderam através da aplicação daquela dinâmica. E esse, na verdade, é o maior ganho que muitas vezes a gente tem num treinamento. O ambiente fica saudável o dia passa de forma muito dinâmica, as pessoas competem, um participante acaba aprendendo com outro participante o tempo todo, o participante ele passa a ser o protagonista de todo o processo, e isso é uma posição interessante que o treinador ele deve adotar, e é uma coisa que eu faço no meu dia a dia como treinador. As pessoas muitas vezes olham a nossa figura como aquele profissional que tem um vasto conhecimento. O participante está em sala só para aprender e o treinador aqui está na sala só para ensinar. Um dos focos principais do trabalho de um treinador está em muito mais aprender do que ensinar. A gente aprende muito mais em sala de aula do que ensina. E o que cabe é estimular toda essa participação, a troca de experiências que vai gerar aí o engajamento durante o treinamento e, principalmente, nós teremos assim a oportunidade de transformar a vida das pessoas em cima daquela dinâmica, em cima de todo esse processo de desenvolvimento. Trabalhamos aqui o pré-treinamento, durante o treinamento e agora a pergunta que não quer calar. Como é que eu garanto o engajamento da turma? após o treinamento, para fazer com que o programa, de fato, se transforme em resultado. Nesse sentido, existem diversas formas para a gente medir como é que foi o resultado da turma após o desenvolvimento do programa. primeira delas, avaliação de reação, muito comum, muito utilizada, para entender, muitas vezes, como é que foi, de fato, a experiência do participante. O participante ficou satisfeito com o desenvolvimento daquele programa? Qual é o índice de satisfação do participante em sala de aula? Uma outra dica para a gente mapear se o participante de fato aprendeu todo o conteúdo é desenvolver o que a gente chama de pré e pós-teste. O que é o pré-teste? No começo do treinamento a gente passa para a turma o que a gente chama de uma provinha, com perguntas ligadas ao tema que o aluno vai aprender ao longo desse processo de aprendizagem. Qual é o objetivo aqui? Medir o conhecimento declarativo desse participante em cima do conteúdo que será apresentado. E por que disso, Marcel? Porque ao final do programa, o que, que a gente passa? A gente passa o que a gente chama de pós-teste. E o objetivo aqui é medir o quê? O nível de evolução o quanto que o aluno se desenvolveu em cima do conteúdo ao longo daquele trabalho. Por exemplo, vamos colocar aqui no pré-teste, o aluno tirou uma nota 3. Isso mostra que ele conhece muito pouco daquele conteúdo que será aplicado. Já no pós-teste, o aluno tirou 9. O que isso me traz como indicador? Que dentro daquele processo, o aluno evoluiu diante daquela metodologia, diante daquele conteúdo. Outro indicador, taxa de engajamento. O que muitas empresas têm feito ao longo desse trabalho de desenvolvimento? A partir do momento que existe ali um treinamento, a empresa faz um convite macro para 50, 60, 80 pessoas. O que, que acontece? Desses 80 convidados, 20 pessoas acabam participando do programa. Isso mostra que o engajamento foi baixo. A partir desse indicador, o que a gente precisa visualizar? Será que o conteúdo é aderente? Será que a comunicação foi efetiva? Será que a forma como a gente está passando o programa está gerando impacto perante o público que vai passar por esse processo? É um indicador interessante. Outro indicador, taxa de abandono. Vamos pensar aqui num programa mais longo, que demora aqui um a dois meses. O programa começa com 90 pessoas. Vai passando o primeiro encontro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Lá no final acaba com 15. O que, que isso nos mostra? O treinamento foi cansativo. Durante o treinamento, talvez o facilitador, o treinador, não conseguiu gerar o engajamento necessário. O conteúdo ali aplicado não está assertivo, não é o conteúdo mais acertado para aquele perfil de público? Talvez o problema aí não é nem a condução também do facilitador, talvez lá atrás o diagnóstico não foi feito da forma mais correta, ou seja, o um indicador traz pra gente diversos insights em relação ao que fizemos bem e o que precisamos melhorar. E por fim, gente, nada adianta trabalhar todo tipo de ferramenta, se após o treinamento a gente não medir a performance do profissional. Vamos olhar os indicadores de desempenho, tanto os comportamentais quanto o, os indicadores mais técnicos. Olhando aqui o processo de vendas, o vendedor ele vendia 80 antes do treinamento. Ok, após o treinamento, quanto isso evoluiu? Além disso, fundamental, a liderança acompanhar. Eu falo muito com os líderes que acompanham alguns treinamentos e peço para eles. Se após o treinamento você não ficar em cima da equipe, muitas vezes para ver como é que a equipe está lá aplicando o que foi aprendido, tirar dúvidas para manter a chama acesa, consequentemente o treinamento não vai trazer o resultado. É uma divisão de responsabilidades. Cabe à empresa contratada que desenvolveu um programa, Impactante, mas o acompanhamento da supervisão da liderança é mais do que fundamental. Pois bem, gente, várias técnicas, várias dicas para a gente garantir esse engajamento. Mas tenho certeza que se a gente colocar isso em prática, todos nós aqui teremos excelentes resultados. Preparados para esse grande desafio? Um grande abraço a todos e sucesso!